Que legal, hoje nós estamos aqui, eu e a professora Michele, para bater aquele papo que nós tentamos bater na semana passada, mas que infelizmente, por causa da internet, dos problemas técnicos que nós tivemos, não foi possível a gente finalizar da forma que a gente gostaria, né? Vamos receber aqui então a professora Michele. Michele, seja muito bem-vinda. Obrigado, Olá. primeiro, por ter aceitado e, segundo, por ter retornado para a gente bater esse papo novamente, Michele. Ah. Bom, com certeza, né? não deu tempo da conversa terminar, né? então a gente tem que retornar e fazer completinho para não gerar dúvida, pessoal. É isso aí. Que legal, seja muito bem-vinda, Michele. Obrigada. É, até porque, assim, quando nós pensamos em falar sobre o trabalho remoto né, na educação infantil, sobre essa experiência que você e a professora Renata estão tendo aqui em Londrina, né? Então, para quem acompanha a gente aqui pelo canal, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, sabe que a professora Michelle e a professora Renata, que fazem parte aqui do nosso projeto Descomplica Professor, são profissionais atuantes né, na educação infantil. Agora, as duas estão aí trabalhando em cargo de gestão, a Michelle como diretora da escola, a Renata como coordenadora, mas as duas já têm aí uma vasta experiência como professoras. Então a gente resolveu convidar a Michele para compartilhar um pouquinho com a gente sobre como que foi desde a fase inicial até os procedimentos didáticos, o acompanhamento, toda a relação que elas estão construindo com as famílias nesse tempo aí da quarentena e das atividades remotas com as crianças. Então, Michele, para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria que você explicasse para a gente, primeiro, como que foi aquela questão da sensação inicial, as expectativas, as, as ansiedades que essa situação gerou, tanto em você, na equipe pedagógica, nas professoras, né, nas famílias das crianças e como que vocês fizeram aí é, todo o meio de campo nesse contexto. É, então assim, Érica, esse primeiro momento, acho que foi o um momento mais difícil, porque, primeiro essa coisa de suspensão das atividades, né, nós estamos acostumados, a gente tem um calendário organizado, nós temos uma rotina, de instituição, e você pensar que essas atividades serão suspensas, você gera aquela ansiedade geral, né tanto pra gente, quanto para os professores da, da escola, da instituição, quanto os professores, principalmente, e as nossas crianças, né com suas famílias. Uhum. É, nesse, nesse início, né, a gente conversou com a equipe, nós estávamos por dentro dessa coisa da pandemia, que está passando na mídia, em todos os locais. Então, assim, estava aquela coisa. Começou a parar em alguns lugares, a gente já começou a pensar que poderia isso acontecer aqui, né, na nossa cidade, com as nossas instituições é, educativas, né, porque nós estávamos em questão de risco. E aí, com essa coisa do aumento dos casos na nossa cidade, né, de Londrina, teve que ter essa suspensão, não teve jeito e gerou aquela aquela lucha, né? e agora o que vai acontecer no primeiro momento ninguém sabia exatamente o que queria acontecer né? a gente ainda continua assim sem saber estamos caminhando mas agora a gente já tem um norte mas nesse momento inicial foi o um momento de acalmar de trabalhar essa coisa da de trabalhar essa coisa da ansiedade dos professores de deixar muito claro para os pais o que estava acontecendo que era um momento de suspensão para o é, próprio cuidado das crianças, pensando na saúde dessas crianças, dessas famílias, dos professores, mostrando que o nosso ambiente era um ambiente de risco, propício à transmissão, pensando que a gente trabalha com educação infantil, acerto, Sim. contato. É, as crianças né, levam a mãozinha na boca toda hora, Sim, é todos os objetos elas têm o hábito de é trazer é. na boca, né? então realmente é, é muito perigoso, né? Isso. Então, assim, antes da suspensão, a última semana antes, a gente já começou com essas orientações com as crianças sobre a coisa da lavagem das mãos, explicando como isso deveria ser feito, é, a questão de levar a mão à boca, a questão de abraçar o tempo todo. Só que isso é muito difícil para essa infantil. É uhum. extremamente difícil você falar com uma criança que então ela não pode ficar pegando no amiguinho, que ela não vai poder ir no parquinho porque o amiguinho coloca a mão em ele também, que não vai poder compartilhar brinquedos. Como se fala com uma criança que ela não vai poder ficar compartilhando brinquedos, que ela vai brincar sozinha? A gente Sim. trabalha o tempo todo com essa coisa do, do compartilhamento. Do a cuidado, coletividade, né? É algo muito do... forte na educação infantil. Isso, exatamente. Então, assim, foram a gente ouve conversa, nós conversamos com os pais, orientamos os pais que as crianças que tivessem sintomas, gripais e tudo mais, tosse, nessa última semana de aula, que evitassem, que se pudesse ficar com eles em casa, ficassem para evitar o um risco o maior possível. Sim. E aí a gente fechou a semana com suspendendo as atividades sem previsão de retorno. Essa questão da suspensão foi bem difícil... Uhum. E a gente ficou assim com essa insegurança, pensando como é que ia se organizar isso para toda a equipe, foi difícil. Uhum. Tanto assim, a gente tem uma instituição, a gente tem professores, nós temos alunos. Nós temos São quantos famílias. professores, Michele, na sua instituição? Na nossa instituição nós temos uma média de 36 professores. E alunos. Aí, isso, e alunos nós somos. É, varia, né? Porque vive ainda criança, mas a média de 200 crianças. De então nós temos 200. ali 200 famílias, né? É muita orientando. gente, né, para orientar, para administrar, para acompanhar, Sim. e as famílias ficam esperando da escola um apoio, né? Sim, aí esse primeiro momento, o que foi que nós fizemos? Como muitas coisas estavam acontecendo, muitas informações na mídia, algumas assim, a gente não tinha certeza se era, se não era, então o que nós fizemos nesse primeiro momento? Criamos um grupo, né, isso foi uma, uma organização da própria Secretaria de Educação, que a instituição fizesse um grupo de WhatsApp incluindo uhum. todas as famílias, todos os pais. Para quê? Para que a gente conseguisse passar de primeira mão as informações oficiais para esses pais. Porque, assim, suspendeu as atividades, nós não ficamos mais na escola. Cada um foi para sua casa, é, a política de fique em casa, cuide de você cuide de sua família. Sim. Então, a gente não estava na escola para receber esse pai, para orientar esse pai, para atender telefone, nem nada. Então, a, a ideia inicial era criar um grupo grande, né, um grupão, uhum. e vamos falar com esses pais por aqui. Né? Então, nós e os pais aqui, aceitaram é, bem pessoas... essa dinâmica, Michele? Sim, é, sim aceitaram. A, qual foi a dificuldade? que as pessoas mudam muito de telefone, mudam de contato. Então, assim, a gente teve que fazer um trabalho de formidinha aí para se organizar e conseguir uh, abranger o maior número possível de pais neste grupo, né? E, e tem famílias também que não têm acesso também. E aí foi assim, essa primeira semana, acho que nós ficamos, se eu não me engano, 15 dias, é, 15, 10 dias, em torno de 10 dias em suspensão mesmo, e conversando com esses faz somente pelo WhatsApp. Aí depois, nós começamos a dar o pontapé inicial o retorno das atividades. É, ah. Nós tivemos uma deliberação do Ministério da Educação, de que as aulas deveriam retornar de uma uhum. forma que não oferecesse risco para essa criança, e foi sugerida essa forma remota, né? seja por envio de atividades para as crianças, de forma impressa, seja por videoaula, é, por áudio, enfim, de que a, a educação não poderia parar de, de alguma forma, as crianças precisavam ter acesso à educação. Sim. E aí, nós e, fomos os organizando. Né? Entendi. E assim, pensando na variedade de possibilidades que a gente tem hoje para que essa atividade remota aconteça, né? Então, a gente está aqui gravando essa aula agora, né? Essa, esse vídeo para disponibilizar no nosso, nas nossas redes sociais, no nosso canal, para quem acompanha a gente. Nós estamos utilizando aqui algumas ferramentas, né? É, o Hangout, que é uma ferramenta do Google de videoconferência. Antes de usar o Hangout, a gente testou pelo Zoom, tivemos uma questão técnica, né, Michele? Isso. É, tem o Skype, tem a do próprio Google, né, outra do próprio Google, é, o WhatsApp, plataforma virtual. Qual que foi de todas essas, assim, o, o caminho que vocês encontraram, o melhor, a melhor solução que vocês encontraram para atender a necessidade de vocês? Sim. É, nesse momento a gente teve que pensar o que que nós conseguiríamos utilizar para atingir o maior número de crianças, a maior quantidade de famílias, né? Uhum. E para que essas crianças tivessem acesso ao conteúdo formal, ao conteúdo de educação e a gente conseguisse ter contato com essas famílias. E de imediato, né, a gente percebeu que o WhatsApp é uma, uma ferramenta muito utilizada, praticamente, vamos colocar aí que da instituição, vou colocar aqui 95%, Todo, quase todo mundo utiliza o WhatsApp uhum. e, e a gente já utilizava o WhatsApp assim, em outros momentos para mandar mensagem para os pais precisavam. A Michelle, deixa eu só te interromper um pouquinho, você falou cerca aí de 95%, eu acredito que você conseguiu dar uma mapeada nisso, baseado Sim. na realidade da sua escola, né? Exatamente. E pensando que a tua escola está numa região mais periférica, né? Da Isso. cidade, as famílias Exatamente. não são famílias com uma renda é, financeira... Considerável, né? Mesmo assim, Sim. vocês identificaram que pelo celular, pelo WhatsApp, seria uma forma mais viável e conseguiram implantar essa modalidade. Olha Sim. que bacana. Sim, isso. E a gente precisou realmente fazer esse mapeamento, Érica, para saber se realmente a gente estava conseguindo atingir as famílias. Nós fizemos um mapeamento, entrando em contato. Uhum. Colocamos no grupo, confirmamos se estava recebendo ou não, porque às vezes troca número, troca pessoa. Sim. A gente teve que fazer isso para ter certeza que a gente ia atingir o maior número de, de famílias, né? Que e aí bom. fizemos isso, decidimos por isso, pelo, por esse aplicativo, e aí começamos a pensar na melhor, melhor forma de organizar é, a, a utilizar esse aplicativo para organizar as nossas aulas, né? E aí a, a, a solução encontrada foi criar os próprios grupos de WhatsApp, criar turmas, né? Cada turma como seu grupo dentro do WhatsApp. E aí foi o desafio, né? Primeiro aquela coisa, professor, ah, será que vai dar certo? As nossas crianças são pequenas, será que os pais vão aceitar? Então, assim... Os professores teve... aceitaram bem, apesar desse medo, dessa preocupação? Ou você enfrentou, assim, algum tipo de resistência com a equipe inicialmente? Como é que foi isso? Olha, Érica, no primeiro momento, assim, é um estranhamento, porque a gente tem contato, a nossa educação é uma educação presencial, a gente uhum. tem contato presencial com os pais, mas o nosso número de telefone é uma coisa muito particular. Então, uhum. quando a gente pensa em WhatsApp e tudo mais, você está expondo o seu número para outras pessoas dentro de um grupo que são pessoas que não fazem parte da sua convivência, da sua família, né? Sim. Então, assim, a gente sim enfrentou, teve alguns enfrentamentos em geral na rede. É, aí a Secretaria de Educação tentou trazer uma outra, uma, uma opção que fosse ajudar nessa questão do enfrentamento que foi oferecer para cada turma, né? Não para cada professor, mas para cada turma um chip com um outro número para a gente colocar esse, esse número no grupo, né? Uhum. Algumas professoras, aquelas que ficaram meio assim, um pouquinho, aceitaram esse chip, né? E aí ao invés de utilizar o seu número próprio de telefone, utilizou um número que foi passado pela Secretaria de Educação. Então foi a forma de sanar essa dificuldade. É, foi bacana então, né, a secretaria ter encontrado Sim. esse meio, até porque assim, o um chip de celular não é algo que envolve um investimento muito alto Isso. e tirou essa questão do desconforto, né, da exposição e depois o pai ter acesso direto, né, uhum. porque a gente sabe que essa questão do WhatsApp às vezes se torna um pouco invasiva na exatamente. vida da gente. exatamente. E aí assim, com essa coisa do chip, hum. a gente deu a opção, olha, se você não quer utilizar o seu nome, você utiliza o chip fornecido pela instituição, né? E depois, quando acabar tudo isso, a gente devolve o chip, acabou e tá tudo certo. Uhum. E aí foi assim, aí nós organizamos esses grupos, dentro do grupo, como que funciona? É, todos os pais da professora são grupo, mais a coordenadora, eu e Um grupo por turma, Michelle. Então, exatamente. cada professora, eles têm auxiliar de sala também? Professora. Sim, tem, aux, tem, tem auxiliar de sala. E a gente teve que pensar também nessa logística, né? De como que a gente organizar um auxiliar no momento de, de educação remota. Entendi. A gente teve que fazer horário, sabe? Mesma coisa que a gente fez na sala. Esse que a gente faz presencialmente, a gente organiza o horário, o auxiliar entra em determinado horário, o professor fica em hora atividade, nós tivemos que fazer valer o horário de hora atividade. Tá, então me Você conta, foi... vocês chegaram a, a um número de quantos grupos de WhatsApp na escola? Nós estamos com nove grupos de WhatsApp na escola, nove mais grupos. o grupão é um dos pais, então são dez grupos. Dez, dez grupos. grupos. Dez grupos no celular da diretora e da coordenadora. E você, isso, isso que eu ia perguntar, você e a professora Renata, né como diretora isso. e coordenadora, estão inseridas em todos os grupos acompanhando as atividades diariamente. Exatamente. Uou, uma... Uau! Então, é, é mensagem o dia todo, né? Mensagem e... o dia todo. Mas como que funciona, então, assim, você estabelecer? Porque cada turma tem o seu horário letivo, tem as crianças que ficam integralmente, né? Porque educação infantil tem isso. E como que funciona esse atendimento, esse tempo à disposição, essa necessidade de responder o pai? Como que é a, a operação, aí depois nós vamos falar da parte pedagógica, mas eu quero entender a operação. Tá. É, a gente teve que pensar como que, assim, operacionalizar tudo isso, uhum. e por porque porque que nós precisávamos delimitar? Que o professor precisa ter oratividade, uhum. que o professor precisa ter um tempo destinado de atendimento a esses pais, e os pais precisam ter um tempo organizado para a postagem das atividades e tudo mais. Uhum. E aí, o que, que nós pensamos? Nós conversamos com a equipe, entramos um acordo para verificar qual era a melhor forma possível de organizar isso, né? Sempre conversando, fazendo reuniões pelo Zoom também, né? Porque todo mundo é, virtualmente, e nós chegamos ao acordo que o tempo disponível para as atividades, que foi, foi sugerido pela, pela Secretaria de Educação, é que os professores ficariam disponíveis para os pais durante um, um período, durante quatro horas. Uhum. Aí nós chegamos a, ao acordo de que nós faríamos isso no período das oito ao meio-dia. Então, como que acontece? É, quando dá lá oito, quinze para as oito, a coordenadora posta um, é, um áudio, é, dizendo que as aulas vão iniciar, manda isso para todos os grupos, uhum. e manda uma mensagem, uma, uma imagem, com um decreto dizendo que, as imagens, os vídeos são utilizados somente para fins pedagógicos, para que não seja divulgado, isso uhum. todos, os todos, os série, todos os dias. Todos os dias? Todos os dias, todos os dias para todos os grupos antes de começarem as aulas. Aí as professoras, 8 horas da manhã, começam a, é, a postar as suas aulas. Nesse primeiro, no primeiro momento foi isso. Aí o que, que a gente percebeu já nos primeiros dias? Que os pais, a maioria, pelo menos a nossa comunidade, a maioria não está disponível às 8 horas da manhã, até o meio-dia, para fazer essas atividades com as crianças. Sim. Alguns conseguiam, vamos dizer assim, que uns 30% faziam de manhã. E que acontecia? Lá pelas 5 horas da tarde, a gente começava a receber um monte de, de, de postagens, de comentários, de dúvidas e tudo mais. Então, assim, a gente percebeu que com isso, a gente tinha que deixar o grupo aberto para postagem e fez um combinado com os pais e olha, vocês podem postar durante o dia todo... Mas nós só vamos tirar dúvida e estar à disposição para responder das oito ao meio-dia. Então se ele postou uma hora da tarde, a gente vai responder, dar um ok no ah, outro dia de manhã. Então vocês é, decidiram deixar o grupo aberto para as famílias, mas com a restrição de horário para o atendimento dos professores. Né? exatamente Então, se o pai postar atividade 10 da noite de hoje, amanhã, das 8 ao meio-dia, é que a professora primeiro vai postar a aula dela, fazer a parte pedagógica daquele dia e depois ela vai cuidar das atividades. É assim? É, então a gente fez uma invertida, que a gente percebeu ah, o seguinte, invertido. que era melhor assim, nós combinamos que, ó vamos fazer o seguinte, das 8 às 8 e meia, a professora vai dar o feedback do dia anterior, ah, sempre tem. E às oito uhum. e meia ela posta as aulas dela para não ter confusão entre atividade anterior e o que vai começar daquele Entendi. E os pais, e os pais atrasados, Michele, acabam postando no outro dia, misturando Sim. as atividades? Imagina. Sim, a, gente sabe, a gente sabe que a rotina, né, Erika? Nem todo mundo tem uma. Uma organização. Não é nem questão de organização, é questão de possibilidades mesmo, né, da família e tudo mais, e aí tem gente assim, tem pai que fala, olha, eu não consegui fazer a postagem hoje, uh -huh. então, não consegui, mas vou fazer no final de semana, que é quando eu tenho mais tempo, acontece também assim, tem criança que as crianças ficam doentes, uh -huh. é, aí ah, o fulaninho não tá bem hoje, não passou bem, não consegui executar a atividade, vou fazer um outro dia. A gente tem que ter okay. paciência, isso faz parte. É, processo, existe então né? uma flexibilidade, né? Aquilo Sim, que. que até porque, assim, uma pergunta que eu quero te fazer, né? Apesar dessa definição, né, de que a, a, o ensino deveria continuar, é, por parte dos pais e das crianças cumprirem essas atividades, existe uma obrigatoriedade? Como que isso foi colocado, Michele? Então. É, foi colocado o seguinte, a gente passou para os pais, que a partir de determinado dia, nossa data de examinamento foi dia 15 de abril, nós retornaríamos às atividades, então uhum. elas precisavam acontecer, por quê? Porque isso ia justificar a presença dessa criança nesses dias que nós estamos fora da escola, essas atividades estão dando continuidade de um, de um conteúdo que já vinha sendo trabalhado, nada assim o, que, assim, o que foi conversado entre os professores, que a gente tem que ter não podemos colocar coisas com grande complexidade, porque são os pais que estão orientando. Uhum, a criança uhum. recebe a orientação pelo professor a partir do vídeo ou do áudio, mas o pai tem que dar conta de explicar se for preciso para essa criança entender. Sim. Então, assim, a gente não pode introduzir nós somos educação infantil, mas nós estamos com outros níveis de ensino fazendo a mesma coleção. Eu não posso dar um conteúdo novo esse pai ensinar para essa criança. Eu posso Sim. aprimorar aquilo que eu já vinha fazendo com eles anteriormente. Então, essa Entendi. foi a ideia das atividades, né? Legal. E e aí essa coisa de que os pais que não conseguiam, por exemplo, ter acesso à conectividade, nós procurássemos uma outra forma. Então a gente faz atividade impressa, liga vai, vai lá na escola, retira a atividade e faz. Ah, então é existe essa hipótese também para aquele percentual de pessoas que não conseguiram aderir. Sim. Bacana. Michelle, e vamos pensar agora o processo pedagógico, né? A gente tem recebido dos nossos seguidores das, dos professores que participam aqui nos nossos grupos do WhatsApp, é, as pessoas que acompanham as nossas redes sociais e também dos nossos alunos, né, dos nossos 27 cursos pra, de capacitação para professores, os membros do nosso clube em fase educacional. Então, é, é pergunta de todo lado. De todo lado. É, é professor por todo esse Brasil em dúvida de como conduzir as coisas. É claro que a gente sabe que a secretaria de ensino, que os municípios, que as escolas, os gestores, né, têm trazido as orientações. Mas essa troca que a gente está fazendo aqui pode trazer ideias para as pessoas, às vezes está implementando algo que, de repente, pode sofrer aí um ajuste, pode ter um novo olhar, uma nova percepção a partir dessa experiência que vocês estão tendo. né? Então, por isso, eu queria que você explicasse um pouquinho é, de uma perspectiva mais pedagógica agora, esse processo de dar feedback que você falou, de enviar uma nova atividade, de orientar. Então, pedagogicamente, qual que é o processo que os professores têm feito? E depois eu quero entender a contrapartida da família, da, da entrega disso e o processo avaliativo. Então, vamos por partes. Vamos começar entendendo o processo de ensino. Então, a gente, nós organizamos da seguinte forma, né? A professora, ela grava um vídeo, né? Uma videoaula explicando o que tem que ser feito naquele dia. Como nós falamos de educação infantil, a gente tenta seguir a nossa rotina. Quando então, a gente vai começar uma aula, a gente faz, nós cantamos uma música, nós conversamos com as crianças, fazemos a chamada, isso mesmo que virtualmente, né? A gente tenta fazer o máximo possível para se aproximar dessas crianças, para uhum. que elas reconheçam o professor e tudo mais, relembrem aquilo que estava na escola e tal. E vocês e eu... têm percebido esse feedback das crianças, por exemplo, disso que você falou? Ah, que elas reconheçam o professor? Vocês ainda com crianças tão pequenininhas, né? Eu acredito que os maiores, maiores com certeza. Mas e os bebês, por exemplo, Michele? Então, essa foi uma coisa muito bacana, né? A gente tem uma... nós temos um adversário, né? De bebês mesmo, de zero a um ano. E uma das professoras... acho que duas ou três mais comentaram, né? A turma pequena, são de 10 crianças. Elas comentaram: olha, a Fulaninha sorriu quando viu você, professora, ela te reconheceu. Ah, e aí que ela legal. sabe, assim, Então foi muito bacana. E você pensa: ah, ela não vai lembrar, não vai, não tá no ambiente. Mas assim, escuta a voz da professora, lembra daquela voz que cantava pra ela, que fazia niná, que fazia as atividades. Então eles conseguem se lembrar. A gente teve essa experiência assim, foi, foi bem bacana. E, e, com os, e com os maiores também, né? Os maiores já conseguem estabelecer esse contato direto, né? Uhum. Oi, professora, eu tô com saudade de mandar áudio, tô com saudade. Gostei da atividade, olha a minha experiência, como que eu fiz. Então, assim, é, tem sido muito. Bacana a interação tem acontecido com as famílias é, e com as crianças. É então, a professora começa nesse movimento parecido com o da sala, de cantar isso. a música, de fazer a chamada, de explicar como as coisas vão acontecer, né? Por meio hum. da videoaula que você comentou. Isso. E aí ela envia algo por escrito, um passo a passo para a família. Como que isso acontece? Isso. É, o que a gente combinou foi o seguinte, né? A orientação geral é que é, seja feito primeiro essa vídeo-aula, né? Explicando como que vai funcionar para o pai, a é, né? criança entender o que vai ser feito naquele dia, a experiência ser realizada. Uhum. Mas esse professor, ele também fez, ele fez um planejamento. E esse planejamento do dia, ele tem que ser disponibilizado ao pai. Então, a gente manda aquele planejamento daquela atividade em PDF... No grupo de pais, então, ela manda atividade no PDF, ela manda a videoaula ou o áudio, né? Nem todos fazem somente aula, Manda o áudio, a videoaula explicativo. E se tiver algo a mais, por exemplo, as meninas utilizam muitos vídeos, utilizam música, ela coloca o link do, do YouTube, o uhum. vídeo baixado lá para o pai poder acessar. Entendi. Então, ela coloca todos os recursos necessários, né? Inclusive o planejamento, para que a família tenha acesso. Entendi. No caso, por exemplo, se for utilizar uma literatura infantil, disponibiliza o livro em PDF, em PDF imagem, contação, um Ah, bacana. Vídeo, tudo mais. Bacana. E aí, a, a atividade vai estar descrita ali no planejamento. E como que vocês fazem para acompanhar os resultados? né? A, se eles fizeram, se não fizeram? se a criança se conseguiu atingir aquele objetivo pedagógico daquela aula, como que vocês fazem? Então, a gente a gente acompanha esses resultados, da esse feedback na sequência, conforme os pais vão postando dentro do horário ou no dia seguinte. É, a ideia que foi passado para os pais é a criança fazer a realização da atividade e ele enviar esse registro de forma, seja de vídeo ou uma foto da criança realizando a atividade pronta, o registro no caderno. Então, assim, a gente precisa verificar de alguma forma como que isso está acontecendo, né? Entendi. E o professor também tem o um controle, né? Ele organizar o controle dele, das crianças que estão realizando atividades, das crianças que não estão realizando atividades, das crianças que não fizeram nenhuma interação no grupo, porque a gente precisa que eles tenham acesso. Então, se está acontecendo, ah, durante uma semana toda, teve uma criança que não entrou em contato, não teve interação, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente entra em contato com a sua família para saber o que está que acontecendo, o que, que aconteceu muitas vezes? Ah, ficou sem internet, a gente sabe que essa semana é uma semana que a gente começou a perceber muito isso. Uhum. Já estamos aí há quase 30 dias parados, né, e muitas famílias estão sem trabalho, então assim começou. a perceber várias ligações de ontem para hoje, é, não estamos sem internet, não estão conseguindo acessar, só consigo acessar, famílias falando que estão acessando com a internet do vizinho, mas nem sempre eu consigo. Então, assim, pedindo uma solução para conseguir fazer aquilo. Então, a gente imprime uhum. a atividade, vê uma forma melhor que isso acontecer. Entendi. E sobre a entrega das famílias? Você comentou que eles podem enviar um vídeo, uma foto da criança realizando, depois de realizado, ou uma foto do, do próprio registro no caderno, ou seja como for. Isso. É, ou, ou, ou, ou dependendo da atividade vocês indicam, ó, essa eu quero uma foto do caderno, essa eu quero... Um vídeo ou não. Eles, não. Vocês têm deixado eles bem à vontade. Sim, Sim a gente deixa livre para a família. Entendi, entendi. É, isso é importante, né? Porque daí cada um vai fazendo conforme se sente confortável, né? Sim, não gera aquela, aquela pressão. E aí que a o gente pede, que a gente pede é somente que assim manda, ou se vai mandar uma foto, é uma foto ou um vídeo, para não mandar monte de foto, Então a gente não dá conta o celular também, de muitas, é, de muitos áudios, de muitas, muitas... entendi. E, e a, aí a professora, então, vai anotando esses registros e vai fazendo a avaliação como se fosse a avaliação diagnóstica diária dentro de todo o processo pedagógico, Michele. O olhar avaliativo tem seguido qual caminho? Então, a gente, assim, como o professor não está presente na realização dessa atividade, ele não está fazendo as mediações, ele não está acompanhando, nós procuramos deixar essa avaliação um pouco mais aberta. O que nós tentamos perceber? Se a criança utilizou, a, a, é, utilizou as possibilidades delas, das propostas, o que ela deu conta de fazer, se ela está conseguindo criar alguma outra estratégia, se, ela, se você consegue, a gente consegue perceber pelo registro, que ela aprendeu aquilo que já tinha sido ensinado. Então, assim, o que, que a gente tem percebido? Os pais mandam para a gente muitos áudios. Olha, professora, eu percebi que a Fulana, que a Yasmin não, não, não conseguiu fazer atividade, ela não está conseguindo escrever o um nome. Ela fez assim, assim, assim. Então, se assim, os pais têm relatado para a gente via áudio, muitas vezes, como isso aconteceu? Uhum. Ou outros já colocam a foto lá, ah, a atividade foi realizada com sucesso, deu tudo certo o plano gostou de fazer atividade, se interessou não se interessou. Então, a gente tem pegado por isso a avaliação. Nesse momento, é difícil fazer uma avaliação de outras questões que, que precisa da mediação. Então, a gente se ressente mais essa coisa da psicomotricidade, se ela deu conta de fazer, se ela não deu conta, se você percebe pelo registro que ela... Colocou ali conteúdo de que você já tinha ensinado na sala de aula, sabe? Sim. Então, assim, essa avaliação ela faz de uma forma mais simples, um pouco mais ampla. É, o momento, o momento proposta, tem exigido, né, né Michelle? De todos Sim. nós, assim, muito bom senso, muita cautela, muito Isso. cuidado com, com todas as pessoas, né? E no caso, vocês lidam com tantas famílias, com tantas questões envolvidas, né? O momento é um momento difícil para todo mundo. E eu imagino o baita desafio que vocês enfrentam aí diariamente nessas questões. Só para a gente não se alongar muito e já caminhar aqui para a finalização da nossa conversa, você comentou sobre o suporte que vocês têm dado para as famílias quando elas têm dificuldade. Então, por exemplo, o pai é, que está interagindo no grupo, vocês vão lá, ele vai lá e manda um vídeo ou manda um áudio ou pergunta para vocês algo ou que ele não entendeu na atividade ou que a criança não está conseguindo executar. E aí vocês dão um suporte diretamente para esse pai para que ele consiga auxiliar a sua criança. né? Isso ficou bem claro Isso. e muito bacana. Agora eu só queria que você explicasse um pouquinho melhor é, o processo com as famílias que precisam retirar atividade. Você falou que eles é, eles buscam na escola é isso? Tem ficado alguém na escola? Vocês têm revezado? Como que é essa dinâmica para manter esse atendimento aos pais na escola, né? E as medidas de segurança que vocês têm utilizado nesse sentido? Sim, Érica nós temos feito um revezamento na escola, entre a equipe gestora, então, sou eu como diretora, a coordenadora e a secretária, nós fazemos esse revezamento dia a dia sempre duas na instituição. E aí quando o pai precisa né, buscar atividade na escola, fazemos a impressão, a gente liga com o um horário, pede para que não leve a criança, a gente utiliza todas as medidas de segurança: sair com máscara, utilizar a luva se houver necessidade, a gente Sim. vai entregar. É, pedir para o pai vir com, com máscara também, passa o álcool. E assim, a gente tem que tomar todas as medidas necessárias para ter cuidado com tudo. né? Uhum. Fazemos a orientação: olha, a atividade está sendo mandada para duas semanas. Você, se tiver dúvida, pode ligar aqui. E se houver necessidade, a gente não teve nenhum caso. Mas se houver necessidade, a gente pode combinar sim com o um professor, para ele sozinho, sem for ninguém de risco e tudo mais, para ir lá e explicar para essa, essa família, para essa criança, alguma coisa assim. Mas como a gente tem pensado em atividades que o pai dê conta de fazer, explicar, Crianças não, não precisou afrontar um momento. Foi tranquilo, né? Você falou uhum. sobre vocês estarem enviando atividades para até duas semanas. Então, esse planejamento, os professores estão fazendo ele de longo prazo, vocês acompanham Sim. a prévia desse planejamento, e daí Isso. em seguida ela acontece essa entrega diária para as famílias, né, que estão nos grupos e de blocada, né, aí de duas semanas e tal, para as famílias que vêm retirar na escola. Até para manter esse movimento isso. diário, né, Michelle? Porque senão acaba sim, gerando sim. É, esse fluxo Muito, de é. pessoas na escola. É, exatamente, exatamente isso. Uhum. A orientação é que a gente não, não cria fluxo mesmo na escola, não e nem nada, então a gente tenta utilizar a o, é, o menor quantidade possível de pessoas dentro da instituição e no atendimento. Entendi. Michele, e assim, qual, qual que seria da tua parte como diretora, como professora da educação infantil, como professora aqui do nosso projeto Descomplica Professor, é, assim, um, um recado mesmo, uma sugestão, uma dica, uma mensagem, da forma que você se sentir melhor assim, para quem acompanha a gente, é, para lidar com toda essa situação. Eu sei que as professoras, às vezes, ficam inseguras, ficam preocupadas, se sentem cansadas. Está difícil em casa para todo mundo, né? Se sentem aí estressadas com toda essa situação. Qual que é o recado que você quer deixar para elas? Olha, eu acho que em primeiro momento, assim, para vocês acalmarem o coração. É um momento de grande aprendizado para todos nós. Ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Nós somos formados para a educação presencial, né? São, não são todos que já trabalharam com educação à distância, então que use esse momento como um momento de aprendizado. Aprendizado de novas tecnologias, aprendizado de novas formas de dar aula, de outros recursos que vocês possam utilizar na, na aula presencial, quando tudo isso acabar, então assim, utilize todo esse tempo como um aprendizado. Para as famílias, para as crianças, eu acho que aproveitar esse momento com o seu filho, a gente percebeu, assim, que o que, que acontece? A gente que trabalha com o ativo, muitas vezes a criança chega em casa, o pai dá banho na criança, dá alimento e coloca para dormir. E hoje ele está tendo orientação do que ele pode fazer nesse tempo com o filho para que seja um tempo de utilidade. Então, que os pais também né aproveitem esse tempo com os seus filhos, como um tempo de útil, né? E a partir de agora eles vão saber o que fazer com as crianças quando estiver, para não falar, "Ai, ah, estou estressado com o filho em casa. Não, tem que fazer. Vamos fazer uma brincadeira diferente, vamos cantar uma música. Então, assim, vamos, vamos utilizar esse tempo como um tempo de aprendizado. Eu acho que isso consegue dar uma baixa na ansiedade, aliviar um pouco, né? E pensar que tudo isso vai acabar. Nada, nada é eterno, né? Então, logo isso vai ter um fim e a gente vai ter aprendido muito desse processo. Sim, com toda certeza. E, além disso, né? eu gostaria até de complementar essa sua mensagem para quem acompanha a gente aqui, porque... É, vamos pensar, não tá fácil ser professor à distância, né? Mas se cada um aqui está sendo professor à distância nesse momento, graças a Deus é porque os nossos trabalhos estão garantidos, pelo menos por Exatamente. enquanto, né? Exatamente. A gente está aí com a manutenção dos nossos empregos. Quantas pessoas que a gente conhece, quantas empresas que a gente admira, quantas instituições que a gente admira... Estão fechando as portas porque não vão aguentar sobreviver a tudo isso. Então, vamos dar o nosso melhor, vamos fazer o nosso melhor para que a gente possa continuar aqui, né? Que a gente possa continuar firme, fazendo aí pelas nossas crianças. Porque tenha certeza, professor, que você tá fazendo a diferença na vida dessa família tá trazendo um movimento para essa situação que com certeza lá dentro também não tá fácil né Michele e Exatamente. o professor queira ou não quando ele manda aquele bom dia quando ele conta aquela história quando ele ele ele precisa estar tá motivado né eu tenho certeza que elas fazem lá todo um trabalho de motivação Sim. interna para começar essa aula e aí, trazem aquela mensagem gostosa. Eu, eu tive a oportunidade de, no final de semana, acompanhar um pouquinho dos áudios que a, a professora do meu sobrinho estava encaminhando nas atividades, parecido com esse trabalho de vocês. E eu falei, nossa, que, que bonito ouvir né? é, esse cuidado, esse carinho, essa atenção e essas famílias se sentirem cuidadas. Então, é, lindo o trabalho de vocês. Eu tenho certeza que isso está acontecendo por esse Brasil afora. E aí vamos agradecer, né? Por isso está podendo acontecer, que a gente tem esses recursos, essa tecnologia, o nosso trabalho continua, né? E dá o nosso melhor. Isso que eu acho que é o que tem de mais forte, de mais bonito. E como você falou, tudo isso vai passar, né? E que depois a gente possa aproveitar o máximo do que a gente aprendeu aqui para sermos professores melhores, para sermos pessoas melhores e fazer a diferença aí na vida dessa criançada toda. É isso aí, com certeza. E Bom, eu hoje... acho que, esquece, lembrar que nós somos... Nós, é, a função do professor, é, nesse momento, os pais estão realizando algumas coisas, mas a nossa função não tem como. Nós, professores, somos insubstituíveis à nossa função. Lembrar disso, que ninguém vai fazer melhor aquilo que tem que ser feito como nós. Então, a gente precisa, sim, desse dessa motivação e mostrar que, olha, eu estou te orientando agora, mas isso aí, o ensinar, me pertence. É, muito legal. Michele muito bom esse papo com você e eu quero aproveitar e, e falar um pouquinho com você. A gente está aí na semana do dia das mães, né? Eu sei que você é mãe, tem dois meninões aí na sua casa. Eu também sou mãe, tenho um filho de 10 anos, quase 11, ele está aqui perto, se ouviu falando 10, vai falar, não mãe, é quase 11. <risos> e a gente aqui no Ínfase Educacional, nós preparamos aí um mês para homenagear as nossas queridas professoras desse Brasil afora, as nossas alunas, nossas seguidoras, aqueles que passam por, por nós, seja nos grupos, seja nas nossas redes sociais. E aí fica aqui o um convite para cada um que está ouvindo a gente agora, vendo a gente aqui, inclusive você, viu, Michele? É que vocês Sim. possam participar. Nós estamos postando nas nossas redes sociais uma homenagem que nós queremos fazer para as professoras que também são mamães, para que vocês enviem para a gente uma foto de vocês, com o filho de vocês, e que vocês contem para a gente o que, que essa foto significa, o sentimento que essa foto traz, porque nós queremos valorizar é, e mostrar para todo mundo que professoras também são mães, e que vocês merecem aí o nosso carinho, nosso, nossa consideração, Nessa, nesse mês que é dedicado às mães, e eu não digo só as mães é, que geraram as crianças, mas as mães que criam, as mães que fazem o papel de mãe, né? A maternidade tem todo um sentido, e tem pai que é mãe, tem tia que é mãe, tem madrasta que é mãe, tem vó que é mãe, tem vô que é mãe, né? É nesse sentido aí que a gente quer homenagear e vai ser um prazer ter aqui a sua foto com seu filho, com seus filhos, postado nas nossas redes sociais, tá bom? Fica aí um convite, a gente vai deixar aqui nesse vídeo o link para quem quiser participar da homenagem, ter a sua foto publicada aqui nas nossas redes, tá bom? E antes de terminar, Michele, eu vou é, tirar uma foto nossa aqui da live pra gente também publicar lá nas nossas redes sociais para divulgar aí esse vídeo, porque infelizmente a gente não conseguiu na semana passada, né? Deixa eu só ver um melhor ângulo aqui. Isso, acho que assim, para não ficar tão claro. Deixa eu ver, Michele, só um pouquinho para eu fazer você aparecer assim. Olha lá, o Gustavo está saindo lá atrás, não falei que ele estava aqui? Uh! Legal, Michele, obrigada. Um abraço. Eu sei que a gente está à distância, mas a gente está perto também. Deus abençoe você, o seu trabalho, a sua equipe. Fica com Deus, né? Para quem está acompanhando a gente aqui, curte esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve no nosso canal. E a gente está à disposição para qualquer dúvida, qualquer necessidade que você tiver aí nesse tempo. Aproveita também e clica aqui no link, conhece os nossos cursos, o nosso clube, os nossos materiais gratuitos, para que você possa aproveitar esse tempo aí também para estudar, para se capacitar, de repente conseguir aquele certificado que você é, tanto precisa aí para elevação de nível, para pontuar no concurso, para as horas acadêmicas complementares, que ainda estiver na faculdade, tá bom? Michele um beijo, fica com Deus e até um mais. Beijo, pessoal. Obrigada, até, tchau. Tchau, tchau. Enfase Educacional www.enfaseeducacional.com.br